A bela região de Poços de Caldas, que está aqui mais à, à esquerda. E descendo para o vale mais adiante, o estado de São Paulo, Caconde, a represa de Caconde. Pouco mais à frente, a região de, de Guaxupé, voltando para Minas, né? E de Cabo Verde, região de, de Cafés, Muzambinho. E a gente está dentro ainda dos limites da Serra da Mantiqueira, ou da Cordilheira da, da Mantiqueira. O Rio Pardo desce logo ali de baixo, nós vamos passar do lado dele, vamos dar uma olhada na cachoeira. E aqui nós estamos parados na beira da, da rodovia. Descendo a Serra de Poços de Caldas, a gente cruza outra vez com o Rio Pardo. Aqui estão as cascatas do Pardo, perto de Bandeira do Sul, indo em direção a Guachupé. O Pardo vai descer, eu acho que até a represa de Caconde, e de lá segue para São José do Rio Pardo, já no estado de São Paulo. Caconde também está no estado de São Paulo, bem pertinho da divisa. Essa corredeira fica do ladinho da estrada do asfalto, a gente passa e, e já consegue visualizar.